Então imagina, Estratificação. você chega numa floresta e você não vê o horizonte Porque cada planta está ocupando um extrato Senão você veria, né? Ah, aqui não tem planta nenhuma Mas na floresta não, então tem cada planta ocupando um extrato A floresta funciona assim, em andares Então, o eucalipto a gente estratifica com 5 metros Eucalipto a gente corta sempre com 5 metros, por exemplo, 5 ou 6, depende da, da área Aí do lado vai ter um abacate Aí o abacate a gente deixa com 4 Aí tem o abacate, aí o abacate crescendo Aí tem a laranja crescendo do lado A laranja com 2, 3 Entende? Eucalipto, abacate, laranja E ainda tem a cabeludinha que é 1, um, 2 metros E assim vai E aí você tem como a produção em andares Na mesma área você tem é, vários extratos E aí várias produções então, em teoria, isso aumenta a produtividade. Existe uma poda, exige uma poda bem rigorosa, porque sempre vai ter que estar podando o um abacate, a laranja, tudo para é, é, fazer com que passe luz para todas as árvores que precisam. Ou, eventualmente, você tira alguma do sistema se não interessa. Né? Agora, eu vou produzir só abacate aqui. Eventualmente, você pode deixar. E qual a frequência de poda? É... Depende. Então aqui a banana já estava crescendo a um ponto a gente fez a gente manejou essa área faz uns quatro meses que a gente plantou, que a gente plantou as medicinais três quatro meses a banana cresce muito vigorosa e dela já estava fazendo sombra então a gente vem e faz o manejo então o que você precisa a gente precisa da luz para as plantas que estão crescendo daí a gente vai fazendo essa, esse manejo essa poda mais uma estimativa assim... Uma estimativa... É, então, que é, é, o que, uma... é o que mais dá trabalho na é, floresta, sim é a poda. É. Sim, seria, por exemplo, o correto seria a cada, sei lá, três meses. Você tem que entrar e fazer algum manejozinho. Uma tesourinha de poda, cortar uns galinhos uhum. vir podar as bananas, tirar, fazer o manejo, deixar só, um, só um, uma para a produção. Serrinha, tesourinha, facão, isso aí. Serrinha, tesourinha, facão, vai É isso. De acordo. A gente fez isso essa semana, inclusive. Foi na segunda. A gente manejou essa área, aquela lá e outra lá. Então, fazendo isso: tesourinha, levantando, ba tirando banana, etc. <risos> pra deixar tudo certinho, redondo. E essa área, o que, que ela era antes de vocês, aqui? Se vocês chegarem assim lá? Era floresta? Essa quadrada aqui? Era, eu não sentia assim, geral. Teve muita roça soriana. Uhum. Basicamente era tudo roça. Não tinha mata nativa. Então o solo era é ruim. Era ruim. Sim. Roça convencional de mandioca, assim, provavelmente. Mandioca. Inclusive é, é que, de... o lugar... É, é a ilha toda. É. Isso aí morro é todo. Você fala com o nativo aqui antigo, e fala, esse morro é todo é tudo roça. As imagens da prefeitura de Florianópolis é, é muito interessante de ver, assim, ano a ano e você vê, 1980 ali, uhum. tudo mandioca, mortos, tudo roça de mandioca. Tudo mandioca. É. É. E é tinha o matinho, não tinha matinho era é, é café. É, estudia. Yes. <risos> <risos> e café, escutei que tinha muito café. Uma senhora já de idade, eu falei com ela, ela tem 84 anos agora, que ela falou que quando era criança, tinha muito café aqui na ilha. Né? Aqui o Ratone sempre foi uma área rural é, importante da ilha. Então sempre, aqui era é tradicional café, a laranja, o aipim. Cana. Claro, né? é, esses morros ah. todos são cortados de é, estrada de carro de boi. Tem uma ali, inclusive. Essa trilha da costa aqui era trilha de carro de boi, para escoar a aipim lá para o centro. Essa, esse fio da luz que passa lá era trilha de carro de boi. saí até o Monte Verde lá, carro de boi, o aipim, para mandar o aipim lá para o centro. Então tudo todo essa, essa, esse solo ele foi um, um solo bastante trabalhado. Tem lugar no morro que até o horizonte A foi embora. Está só naquela argila grossa. Porque é tanta capina e ele deixar limpinho. A roça soriana é limpinha, né? Bem limpinha. É.